Vai comprar casa? Então sabe certamente que, além do valor de compra do imóvel, terá que pagar impostos e outros custos. O vídeo desta semana é sobre isso mesmo. Fico por aí. Olá, o meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Todas as quartas-feiras lanço vídeos sobre o mercado imobiliário e, para receber em primeira mão os meus vídeos, sugiro que subscreva agora mesmo o canal. Não deixe para o fim, subscreva agora e vai ver que receberá em primeira mão os meus vídeos exclusivos sobre o mercado imobiliário. O vídeo de hoje é sobre impostos e outros custos que existem com a compra de um imóvel. E dividi o vídeo em duas gravações, a gravação desta semana e da próxima semana. Nesta semana vamos falar sobre aqueles custos que toda a gente tem que ter e todos têm, independentemente da sua situação, vão ter que suportar quando compram uma casa. Existem três tipos de custos que os compradores de imóveis vão ter que suportar no momento da escritura. O mais elevado de todos é o IMT, Imposto Municipal de Transações Onerosas sobre Imóveis. Este imposto aplica-se sempre que houver uma troca de proprietários. O IMT uh, tem uma tabela que é aplicada em função de vários critérios. Essa, essa tabela varia entre 1% e 8%. É aplicada sobre o valor de escritura ou o valor patrimonial, aquele que for mais elevado, portanto é preciso ter atenção a isto. E uh, tem três uh, critérios base para considerarem quais que são os valores a ser aplicados. O tipo de imóvel, se é urbano ou rústico. A sua localização, se está no continente ou se está nas regiões autónomas e, por último, a, a finalidade, se é para habitação própria e permanente ou se é para habitação secundária. É a conjugação destas, destas características e do valor patrimonial ou do valor que se aplica, seja patrimonial, seja de escritura, que vai fazer com que seja determinada qual é que é a taxa de IMT que é aplicada ao seu caso em particular. Existem vários simuladores disponíveis no, no mercado que poderá consultar. Em última análise falo, falo com, com as finanças e, e terá uma ideia muito, muito clara de qual é, que é o valor que vai pagar. Uh, posso lhe dizer também que existem isenções. No caso de comprar um imóvel no, no continente para a habitação própria permanente, estará isento do pagamento de IMT se o valor da compra for até 92.407. Se tivermos nos Açores, ou uh, na madeira o valor sobe ligeiramente passa para 115.509 e portanto nestes casos comprando nestas localizações para habitação própria e permanente um imóvel urbano não vai pagar IMD o segundo imposto a pagar é mais simples, mas muito menos uh, flexível. Não há isenções nenhumas. Chama-se imposto de selo. E o imposto de selo é um imposto muito antigo e que é, provavelmente, uma das melhores receitas de, de fiscais que o governo tem. Uh, e é simples. Paga 0,8% sobre o valor da compra. Não há, não há grandes dúvidas em relação a isto. Não há exceções. Paga sempre. E, portanto, terá que contar que, se tiver um imóvel de 100 mil euros, vai pagar 800 euros de imposto de selo, 150 mil e 200, 200 mil euros 1600 euros e por aí fora. É só multiplicar 0,8% sobre o valor da compra e sabe exatamente quanto é que vai pagar de imposto seu. Se que gostava a procurar encontrar os custos que tem com a venda do imóvel, ou seja, como calcular mais valias, veja o filme que recomendo, que hum, fala exatamente sobre isso, como calcular as mais valias na venda do seu imóvel, e que também já foi publicado há algumas semanas. Para o último custo, temos o custo da escritura e registros. Existem várias formas de fazer a escritura, de, que poderá ser na conservatória, num notário ou através de um documento particular, através de um advogado. E a, todos são diferentes, todos têm vantagens e desvantagens. Vamos falar exclusivamente do custo. O custo mais baixo é junto da conservatória, na, no sistema de casa pronta e tem um, um valor de, a pagar de 375 euros. Este é o valor mínimo com que pode contar. Existem, obviamente, uh, outras uh, vantagens de trabalhar com advogados ou com notários, nomeadamente mais localizações, uh, eventualmente também um pouco mais de flexibilidade nos horários em que pode fazer uh, o, a escritura, mas claramente o valor mais baixo é o de casa pronta e é esse que temos que indicar. Estes são os custos que tem que suportar se tiver a comprar uma casa sem recurso a crédito e na próxima semana vou falar sobre uh, os custos que terá também quando compra com crédito e outros custos que surgem após a compra do imóvel e que deve ter em consideração quando tiveres a fazer a escolha do mesmo. Até para a semana. Vamos conversar?